If I go, if I pay when... Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Galera, fica comigo, assista esse vídeo até o final que eu vou quebrar todas as opções para quem está começando agora a, tra a trabalhar, tá? Para quem tá começando agora a atuar no tráfico pago e quer fazer campanhas, tá? No WhatsApp, beleza? E gera uma dúvida muito importante, tá? Muita gente tá querendo anunciar e querendo fazer né de forma errada que eu acho isso muito errado na minha opinião tá é certo que tu faça com estratégia ok é utilizar o link tá muita gente quer gera um link do whatsapp sabe mas e quer empurrar aqui dentro do gerenciador então esse vídeo é pedido de um inscrito aqui do nosso canal para ajudar é ele poder fazer de forma certa e profissional então vou ensinar para vocês aqui como poder tá é vincular o WhatsApp de forma assertiva já tô até com o celular aqui na mão para mostrar para vocês de forma bem simples e bem prática beleza se você já gostou da ideia do vídeo dessa aqui embaixo aqui já se inscreva no meu canal deixe seu like deixa seu comentário e não esquece de poder se inscrever no meu canal para eu poder também me incentivar e trazer mais vídeos assim como este para você beleza e o legal de tudo isso aqui que eu acho bem interessante é que a galera tá me pedindo em vídeos então essa aqui é a minha intenção de poder ajudar de agregar muito valor aí para vocês beleza eu sinto muito realizado com isso Beleza, gente? Então, é vamos lá para o conteúdo que eu gosto de entregar para vocês aqui na prática, beleza? Um bora. Só. Estamos aqui dentro, já do nosso gerenciador de negócios, tá? E muitas pessoas aí utilizam, né, o link de WhatsApp, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a você a vincular de forma assertiva, tá? De forma certa de forma profissional, tá? Que é a forma que eu utilizo hoje, tá, em meus anúncios, beleza? Então, se você quer utilizar o link de WhatsApp, tem sim essa possibilidade, beleza mas você precisa de fazer um outro processo que é de poder pegar o pixel colocar né dentro de uma ferramenta para você poder contabilizar legal e tudo mais todo um processo mas aqui faz o simples porque é o simples que funciona e vai te ajudar bastante beleza e nesse vídeo aqui você vai aprender isso aqui para tá? fazer o simples e fazer certo fazer da forma correta beleza então vamos aqui para o nosso conteúdo então como você já pode já perceber já estamos aqui dentro do nosso gerenciador tá você vai vir aqui galera ó, você vai ver que essa aba aqui ó Tá, você vai ver que nessa aba aqui você vai rolar aqui embaixo. Você tá? vai procurar aqui ó, o botão aqui ó, de WhatsApp. Tá, você vai ver aqui ó, vai clicar aqui ó, função que de WhatsApp, beleza. Mas aqui é bem simples o processo. Tá, você vai vir aqui no lado aqui ó, esquerdo. Você vai clicar aqui ó, em contas, beleza. Vem em contas, procura aqui o WhatsApp, tá? Contas do WhatsApp, clica tá. E aqui ele vai pedir para você inserir o WhatsApp, tá? Então você vai colocar aqui, ó, adicionar conta do WhatsApp, clica, beleza. Bem simples, bem, bem fácil. E aqui você vai inserir o número de telefone. Coloca aqui uns um 55, tá? Ó? Que é o Brasil, tá? 55. Vamos colocar aqui, ó. 55, Brasil. E aqui nós vamos colocar aqui agora o número de telefone. Que ele vai ser o nosso número de WhatsApp. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Beleza? Eu vou colocar aqui para você, tá? Vamos colocar aqui. Vamos adicionar aqui o nosso número aqui, ó. DDD. Beleza? Coloco o DDD, o 9. Tá? Mais o número de telefone. 2077. Pronto. Beleza? Colocamos aqui, ó. Clique em Continuar. Beleza? Beleza, agora vamos guardar agora no um código, tá? Vamos guardar aqui, ó. Acabei de receber aqui o código, beleza? Recebi o código. Beleza? Vamos pegar, aqui, vamos pegar o código para a gente poder confirmar, tá? O nosso telefone. Aqui, ó. Recebi aqui o código, tá? Ó. Acabei de receber aqui o código. Não dá para ver, né? Tô aqui na na luz tá não dá para ver mas tudo bem tranquilo vamos colocar agora o código aqui ó o código vamos pegar vamos colocar aqui o código ó, tô, tô aqui dentro beleza beleza 18735 18735. beleza esse aqui é o nosso código continuar beleza carregando beleza bem simples o processo bem fácil e mais profissional Isso vai te ajudar bastante vai te gerar mais resultado pode ter certeza tá vai por mim porque aplica isso aqui todos os dias todos os tantos dias eu, eu faço né os meus projetos beleza então aqui ó a conta do whatsapp foi adicionada ao gerenciador de negócio você pode definir o whatsapp como uma forma de contato da sua loja no gerenciador de comércio beleza também então, simples então concluir beleza Olha só que lindo, maravilhoso, tá bom? Esse aqui agora que é a forma mais, mais certa, tá? A forma mais profissional de poder você atuar. Beleza? Um vídeo bem rápido bem simples para você entender, beleza? E se você já gostou do vídeo, poxa, dessa aqui embaixo, aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Não se esquece de poder se inscrever no nosso canal para mim poder assim trazer mais conteúdos assim como este para você. Beleza? Um forte abraço e fica com Deus até o um próximo vídeo.